Já aconteceu com você de esperar muito fechamento de um negócio para atingir sua meta e ele não acontecer? Já aconteceu com você, como líder, esperar com que aquele negócio que o seu vendedor prometeu acontecesse e ele não aconteceu? Você quer garantir mais previsibilidade nos negócios que você acredita que vai acontecer e que seu time promete? Fique ligado que eu tenho algumas dicas muito importantes para você. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre quatro perguntas que você precisa fazer para ter certeza de que os negócios que você está contando aconteçam. Ou seja, com que o forecast, que é a previsibilidade dos negócios para aquele período, aconteça. Para você ter um forecast mais certeiro e garantir com que o pipeline tenha consistência e vire negócio fechado. Se o que eu conversar com você fizer sentido e te provocar de alguma forma, deixe um comentário, faça um like e ative o sininho que toda semana, toda quarta-feira, às 20 horas nós vamos disponibilizar um vídeo com conteúdo muito relevante. Mas antes de contar para você quais são as quatro perguntas que você precisa fazer, eu quero te fazer uma pergunta. Você se lembra? de algum momento em que você chegou lá no dia 28, 29 de um determinado mês e você estava contando com aquele negócio para bater a meta e ele não aconteceu? A sua meta era de 500 mil reais e você contava com um negócio de 200 mil reais. Era um big deal, um grande negócio e você não tinha mais pipeline e para cobrir? Só que eu vou fazer uma outra pergunta. Será que no começo do mês você já contava com esse negócio e você acomodou? Eu estou te perguntando isso porque isso já aconteceu comigo e eu já vi isso acontecer com muita gente. A gente entra num período com negócios é, no nosso pipeline e a gente acha que vai acontecer, só que eu já me peguei sem controlar esse processo. E uma das formas que eu encontrei para saber no começo de um mês se aquele negócio vai acontecer é responder quatro perguntas. Primeira delas. Estou falando com o decisor? Segunda, o cliente se comprometeu com a data de fechamento? Terceira, temos a preferência? E quarta, o cliente tem orçamento? Se uma dessas respostas forem não, há uma probabilidade de esse negócio não acontecer. E se você percebe isso antes de chegar no final de um período, você cria um plano de ação para fazer com que esse negócio aconteça. Você faz o quê? Você define atividades para acessar o decisor, para ganhar preferência, para conseguir colocar o senso de urgência no cliente ou perceber que esse negócio não vai acontecer naquele mês e vai acontecer no próximo. E aí você vai se perguntar: Eu consigo antecipar? Se não, você vai parar de depender desse negócio e você começa a prospectar e buscar outros. Tem uma máxima que eu levo para minha vida e eu quero dividir com você. Que é o seguinte, se é para perder negócio, perca rápido. Eu não gosto de perder negócio, você também não gosta de perder negócio, mas se você percebe que ele não vai acontecer, você para de dedicar energia mental e física, né? Porque você vai enxergar esse negócio no seu pipeline, no seu CRM, e ele não vai acontecer. E aí você elimina isso da frente e você toma ações para buscar outras coisas e garantir com que o resultado aconteça. Então lembre-se, se você é um profissional de vendas e está contando com o um negócio, responda as quatro perguntas. Estou falando com o decisor? O cliente se comprometeu com a data de fechamento? Temos a preferência? E o cliente tem orçamento? Se essas quatro é, respostas forem sim, o negócio vai acontecer. Se for não, você vai ter planos de ação para fazer com que isso evolua, com que esse negócio esquente. E se você é um gestor, faça essas perguntas, porque o vendedor fala, não, chefe, fica tranquilo. Eu garanto, conta comigo que eu trago um negócio. Se é um vendedor maduro e tem controle do pipeline, tem controle da soma de oportunidades que ele tem ali, dos negócios que vão acontecer, você confia nele. Só que pode ser que o vendedor não seja maduro e ao invés de você perguntar se ele vai trazer ou não resultado, você vai questionar o que ele tem na mão, que são os negócios que ele tem para fechar e você vai fazer essas perguntas. E aí você vai perceber se esse vendedor precisa de um apoio, de um direcionamento, de um treinamento e você começa a ter uma atuação com mais controle. Isso faz com que o seu forecast seja mais certeiro e você não corra o risco de não bater meta. Isso vai te ajudar muito e vai ajudar muito os seus vendedores a ganhar maturidade. Se você gostou desse conteúdo e se isso faz sentido para você, deixe um comentário, deixe um like e ative o sininho que toda semana a gente vai compartilhar conteúdo muito relevante. E se você tem uma pergunta de algum tema que nós ainda não falamos, coloque no comentário, mande pra gente, que isso vai virar um vídeo especial para você. Um abraço e até o próximo vídeo.